Vocês não fazem ideia o quão empolgada eu tô por estar tá finalmente fazendo esse vídeo com um produto nas minhas mãos, preste pra abrir esse pacote, ver o que tem é dentro e ver se realmente funciona. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu estou super, super, super empolgada pra compartilhar com vocês esse vídeo que eu já estava até desistindo de gravar porque, gente, foi difícil achar esse negócio, tá? Há uns seis anos atrás quando eu ainda estava no Brasil foi a primeira vez que eu escutei falar dessa maquininha eu lembro que ele era né uma coisa que só salões bons salões de beleza tinham esse esse tratamento que iria substituir e automatizar o corte bordado né aquele que eles colocam assim o, o cabelo no meio ups, no meio dos dedos assim e iam com a tesourinha cortando só as pontinhas isso iria automatizar porque é uma coisa el, elétrica né muito mais rápido e esse tratamento tanto o corte bordado quanto com a maquininha, era extremamente caro, tá? E na época eu queria muito fazer porque eu tava naquela fase de tentar deixar meu cabelo o mais comprido possível, então tudo que não cortasse o comprimento, mas tratasse as pontas, tirasse essas pontinhas mortas, pontinhas duplas, eu estava querendo testar e ver se funcionava e tudo mais. Então, acabei não utilizando. Quando eu vim pros Estados Unidos, eu procurei esse produto no site da Amazon e no site da Amazon daqui tem o original da Split Ender Pro, que custa custa por volta de 120 dólares, que é bastante salgado. Eu acho que para finalidade, se você comparar quanto custaria para você em um salão tratar o seu cabelo com esse procedimento ou o custo-benefício de você usar em casa, vale a pena, tá? Mas eu não estava disposta a gastar 120 dólares com o Split Ender Pro então eu comecei a minha busca no AliExpress e para minha surpresa não foi fácil de achar porque se você escrever lá no AliExpress Split Ender Pro ele não vai aparecer eu não sei se de repente é patenteado então eles dificultam a forma de você achar não sei mas eu dei os meus pulos e consegui achar esse produto tá eu vou deixar o link do AliExpress então entrega no Brasil tranquilamente aqui na descrição do vídeo para que vocês vejam exatamente isso que eu comprei eu eu paguei, eu até anotei aqui para não esquecer, eu paguei 32 dólares, mas eu paguei um valor um pouco mais caro, tá? Você pode achar por volta de 20 e poucos dólares, então dependendo da cotação do dólar e faça suas contas para ver quanto custaria. Eu paguei um pouco mais caro do que os outros valores que estavam vendidos, sendo vendidos, porque o vendedor tava prometendo que esse produto estaria saindo dos Estados Unidos, ou seja, o tempo de entrega ia ser de 5 a 7 dias. Mas para você não cometer o mesmo erro do que eu e gastar mais dinheiro à toa. Não veio dos Estados Unidos e não chegou em 5 6 dias. Demorou mais de um mês, tanto é que hoje hoje é dia 1 de maio e eu tava no meu computador pagando cartão de crédito, pagando as contas do mês, sabe, aquelas coisas que a gente tem que fazer. E eu lembrei de, desse produto e eu já tinha reclamado umas duas vezes com o vendedor. Olha, a promessa de entrega era em 7 dias, eu ainda não recebi e ele tava só me enrolando. Aí o que eu fiz Fui dar uma verificada para daí cancelar e tentar comprar de outro vendedor. E pra minha surpresa eu tava marcando como entregue. What? Tipo, como assim? Eu não recebi o produto. E daí eu fui ver quando tinha sido entregue. tinha sido entregue hoje. Tipo assim, há 30 minutos, uns 30 minutos antes de eu olhar o, o tracking dele, tava marcando como entregue. Daí eu corri lá pra cima, fui na minha porta e a hora que eu vi o pacote lá na frente da porta eu não quis acreditar. Então hoje eu tinha marcado pra ir trabalhar, pra ir pra academia. Eu cancelei tudo. Cancelei não, eu vou mais tarde. Mas eu tô colocando tudo pra mais tarde, porque na hora que chegou eu falei assim, eu preciso utilizar esse negócio e eu quero gravar para vocês a minha primeira vez utilizando, vendo como é que funciona, se funciona, porque a proposta dele é justamente, né, a questão do corte bordado e facilitar. Então você pode fazer com muito mais frequência e ter o um cabelo muito mais saudável, mas eu quero ver se de fato funciona. Eu estou muito empolgada, eu espero que vocês também estejam tão empolgados como eu. So guys, let's go. Let's go open. Alguns detalhes que eu quero mostrar para vocês. Ele tem essa parte aqui, ó, que trava o a parte que você vai colocar dentro do seu cabelo, né, ó? Então Você faz assim e trava ela. Aqui atrás vai ser a direção da onde tá girando a maquininha para cortar o seu cabelo. Então, dependendo do lado que você estiver indo, você tem que mudar aqui. O que eu comprei, ele é wireless, né? Ou seja, ele é sem cabo. Então, ele carregou e agora eu posso utilizar ele é, sem... Tá vendo aqui ele tá girando? Pra desligar, eu só clico aqui de novo. Então, é só eu colocar a carregar. Aqui embaixo, se você comprar a versão sem cabo também... Deixa eu tentar mostrar. Você vai girar aqui. E essa é a bateria. Então você vai conectar isso, né? veio o cabinho. Você vai conectar Ops. o cabinho aqui no negocinho USB. Um você vai deixando a carregar. É... Eu não deixei uma carga cheia. Ah, outra coisa, ele veio com um adesivo aqui. Então você tem que remover esse adesivo para ele funcionar, tá? Então para você não correr o risco de carregar e reconectar aqui, o que é bem fácil. Ele tem as marcações ali, ó. E você só trava. E agora a gente vai usar no, no cabelo. Eu vou pentear o meu cabelo. É, o meu cabelo eu acho que tá num momento perfeito pra fazer esse tipo de tratamento, porque ele não tá recém lavado. Faz dois dias que eu lavei, então ele já tá começando a aparecer aquelas pontinhas feias, sabe? Então eu acho que é o momento perfeito pra fazer. Vou pentear o meu cabelo, passar é, a maquininha em seções bem fininhas. Né? E a, aqui, essa parte que eu mostrei no vídeo pra vocês, são os dois acessórios que vem, é o tamanho da pontinha que ele vai cortar. Esse daqui é um oitavo de inches tá? E o outro é um quarto. Como na semana passada eu já cortei o meu cabelo em casa sozinha, inclusive eu gravei um vídeo pra vocês mostrando como seria um dia inteiro cuidando de cabelo, pele, enfim, os produtos que eu uso em breve vou estar tá postando aqui no, no canal. Eu não vou usar um quarto porque eu já tirei muito das pontinhas feias do meu cabelo, então eu vou usar um oitavo que é realmente pra tirar só aquelas pontinhas. E você vai passar da metade do cabelo pra baixo, tá? A intenção disso daqui é retirar as pontas duplas, então não adianta você não passe na raiz, né? Passe do comprimento para baixo, naquela parte onde você tá, tá danificado. Em meixinhas bem fininhas, bem devagarzinho. E você vai observando que o cabelinho vai ficar todo aqui concentrado. Na hora que tiver cheio, você só puxa para cima, limpa o lugarzinho, continua a fazer o tratamento. Agora, sem mais delongas, vamos brincar com o nosso brinquedinho. Então pessoal, antes de eu mostrar para vocês a minha primeira vez utilizando E ver quanto de cabelo ele vai cortar aqui, porque eu tô bem curiosa para isso Se você gosta desse tipo de vídeo e você quer ver mais vídeos como esse Ou vídeos meus usando aparelhos como esse, esse ou esse Já considere se inscrever no canal e curtir esse vídeo Leva só dois segundinhos e com dois segundinhos do seu tempo Você vai me fazer muito, muito, muito feliz Então vai lá, tô esperando Já curtiu? Vamos lá